A pessoa eu tô aqui novamente com meu pai, pra ele dar sorte no Subway Surfers e tentar malcões de novo, né? Vamos lá, eu só posso dar, tentar dar sorte mesmo. É, a gente trocou de mapa pra ver se dá mais sorte ainda, que é Berlim agora. Eu vou te dar uma I'm going go noventa nove nove nove ping eu consigo passar Como é que eu não peguei moeda? <risos> <risos> tá <risos> Uh, essa foi. O recorde, o recorde. New high score. Pessoal, esse foi o vídeo. Dê um like, se inscrevam no canal. Compartilhem com os amigos e comentem se gostam de No e se querem mais. Até o próximo vídeo e falou! Falou!